É melhor pegar seus óculos. Você não vai reconhecer seu corpo depois de ter feito este treino em casa. Infelizmente, nem todo mundo tem a oportunidade de ir à academia regularmente. Mas nós temos boas notícias. Você pode ter aquele sonhado corpão fazendo exercícios em casa mesmo. E mais, se os fizer com frequência, você já vai ver resultados dentro de poucas semanas. E aí? Pronto para ter um abdômen sarado e um bumbum durinho? Se a resposta for sim, calce um tênis e vista uma roupa confortável, pois o treino vai começar no misterioso. Vamos fazer apenas sete exercícios com duas séries cada. Fique tranquilo, depois de cada série, você terá um tempinho para descansar. Nós vamos também explicar por que o exercício que você está fazendo é necessário e para que ele serve. Pronto? Então vamos lá! Exercício 1 Polichinelo com Burpees É isso mesmo que você ouviu! Hoje vamos fazer alguns exercícios combinados. Aqui está como fazer esta combinação. Comece ficando em pé, com os pés próximos um do outro. Seus braços devem ficar nas laterais do seu corpo. Levante os braços acima da sua cabeça e pule, afastando as pernas o máximo possível. Não se esqueça que você precisa fazer estes dois movimentos ao mesmo tempo. Sem parar, volte à posição inicial e repita os movimentos. Entendeu? Agora vamos para a parte do burpee. Quando você voltar do polichinelo para a posição inicial, flexione os joelhos e coloque as mãos no chão, bem na sua frente. Empurre as pernas para trás para esticá-las. Faça uma pequena flexão e puxe as pernas para a frente de novo para voltar à posição de joelhos flexionados. E por fim, fique em pé de novo. Vamos fazer cinco polichinelos e um burpe. Cinco vezes para cada série. Fique na posição e vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco e burpe! Um, dois, três, quatro, cinco e burpe! Isso aí! De novo! Um, dois, três, quatro, cinco e burpe! Faltam mais dois, 1, 2, 3, 4, 5 e burpee. E 1, 2, 3, 4, 5, burpee. Primeira série completa. Agora vamos relaxar um pouquinho e saber mais sobre o polichinelo. Ele é basicamente um exercício aeróbico que faz muito bem para o coração, coordenação e flexibilidade. Além disso, trabalha o corpo inteiro e grupos musculares diferentes. É por isso que você encontra o polichinelo em quase todos os treinos. E então conseguiu descansar um pouquinho? Pronto para a segunda série? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, burpe! E um, dois, três, quatro, cinco, burpe! Maravilha! Um dois, três, quatro, cinco, burpee! Um, dois, três, quatro, cinco, burpee! Só mais uma vez! Um, dois, três, quatro, cinco, burpee! Parabéns! O burpee é um dos exercícios de corpo inteiro mais intensos e é por isso que ele queima as calorias extras que você ganhou ao longo do dia. Além disso, faz você ficar mais forte e mais resistente. Vamos ao próximo exercício. Exercício 2. Prancha dinâmica. Comece ficando na posição normal de prancha, com seus antebraços no chão e seu corpo formando uma linha reta dos ombros aos pés. A partir desta posição, levante-se do chão para fazer uma prancha alta, usando um braço de cada vez. Não se esqueça de manter seu corpo reto. E lá vamos nós! Esta é a prancha dinâmica. Vamos fazer 15 repetições para cada série. Fique na posição e... 1... Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Ótimo! A prancha tradicional por si só já é um exercício abdominal poderoso, mas a dinâmica com este pequeno movimento torna as coisas ainda mais desafiadoras e eficazes. A prancha dinâmica é ótima para a parte superior do corpo, mas também treina os outros músculos. Agora chega de conversa, vamos para a segunda série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, não deixe o corpo cair, 12, 13, 14, 15 e pronto, é isso aí, isso aí, inspire fundo e solte o ar pela boca, exercício 3, afundo alternado com salto e burpees, de volta aos burpees. Mas agora, ao invés de fazer polichinelo, vamos começar o exercício com dois afundos alternados com salto. Fique em pé e na posição de afundo. Certifique-se de que o joelho flexionado não ultrapasse os seus dedos. Depois, é só alternar os pés e fazer um burpee do jeito que a gente fez antes. Vamos fazer este combo 10 vezes em cada série. Vamos lá! Um, dois, burpee! Isso! Um, dois, burpe! Um, dois e burpe! Um, dois, burpe! Um, dois, burpe! Um, dois, burpe! Um, não se esqueça de respirar. Inspire pelo nariz e solte o ar pela boca. Um, dois, burpe. Um, dois, burpe. Um, dois, burpe. Um, dois, burpe. Um, e um, dois, burpe. Hora de descansar. O afundo alternado com salto é um daqueles exercícios raros. Ele transforma suas pernas completamente enquanto as fortalece. Este tipo de afundo fortalece também os músculos das coxas, ajudando você a ter aquele bumbum perfeito que sempre sonhou. Acabou o nosso descanso, bora continuar! Um, dois, burpe! Um, dois, hora do burpe! Um, dois, burpe. Um, dois, burpe. Um, dois, burpe. Um, dois, burpe. Um, dois, burpe. Um, dois, burpe. Um, Estamos quase acabando. Um, dois, Burpee um, dois, burpee Aê, chega de Burp! Mas ainda não é hora de descansar O próximo exercício está vindo por aí Exercício 4 Flexão Homem-Aranha Pelo nome, parece ser legal, né? Será que é assim que o Homem-Aranha aumenta seus poderes? Mas vamos deixar estas especulações de lado e descobrir como fazer este exercício. Comece na posição normal de flexão. Quando for abaixar o corpo para fazer a flexão, levante seu pé direito e tente encostar o joelho no cotovelo direito. Depois, volte à posição inicial. E faça o mesmo com a perna esquerda. Nosso desafio de hoje é fazer 10 movimentos deste em cada série. Vamos começar agora. 1... Um... 2, 3, não se esqueça de mudar a perna que você levanta, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, parabéns por ter completado a primeira série, se o seu corpo estiver doendo e você sentir que este exercício é muito avançado, é só substituir este tipo de flexão pela tradicional na próxima série, por falar nisso, está na hora de começar de novo. 1, 2, 3, isso, mas tente descer o corpo um pouco mais quando for flexionar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muito bem, você conseguiu, fazer flexões homem aranha regularmente vai colocar seu peito e os músculos dos seus braços para trabalhar mais, o resultado é simples, Braços fortes, bonitos e um abdômen impecável. Exercício 5. Abdominal Sprinter Sit-Up. Para este exercício, fique sentado com os joelhos flexionados e os pés firmes no chão. Abaixe o tronco até que ele fique em um ângulo de 45 graus do chão. E estenda a perna direita, deixando ela 5 centímetros acima do chão. Puxe o tronco para cima e o joelho direito em direção ao peito, enquanto estica o braço esquerdo para a frente. Alterne os braços e as pernas para treinar os dois lados. Duas séries com 10 repetições cada são suficientes. Vamos lá. 1, um, 2, não se esqueça de alternar os braços e pernas. 3, 4, 5, 6. Muito bem. 7, 8. 9 e 10 O abdominal sprinter, sit up, é considerado um dos melhores exercícios abdominais já criados Isso porque alonga os músculos flexores do quadril junto com os músculos do abdômen Isso que eu chamo de impressionante Mas o tempo está passando, vamos voltar ao exercício 1, 2, 3, 4, 5 Isso, mais um 6, 7, 8, 9, 10. Tchanã! Calma, não comemore ainda. Temos mais trabalho a fazer. Exercício 6. Citroe com abdominal alpinista. E aí, tá com saudade dos exercícios combinados? Sim. Então você vai ficar feliz com este aqui. Vamos começar com dois exercícios sit -roll. Então fique na posição de flexão. Agora levante a mão direita e tire a perna esquerda do chão. Levante a mão até encostá-la na cabeça e puxe a perna esquerda enquanto vira o corpo de modo que o seu bumbum quase encoste no chão. Volte à posição de flexão e repita o mesmo movimento usando a mão esquerda e a perna direita. E agora vamos ao abdominal alpinista. Quando você voltar para a posição de flexão, depois de dois exercícios se true puxe seu joelho direito em direção ao peito. Depois dê um salto e faça o mesmo com o joelho esquerdo. Continue a alternar os joelhos durante quatro repetições. Agora vamos repetir este poderoso combo por dez vezes. Um, dois, agora o alpinista. Um, dois, três, quatro.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 Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É difícil mesmo, mas você consegue. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um. 2 3 4 5 6 Muito bom. O exercício Citro é ótimo para perder peso. Ele queima um excesso de calorias como nenhum outro e fortalece seus músculos e core. Tudo de bom, né? Mas se você quiser ver todos estes benefícios o quanto antes, é preciso se esforçar. Vamos à segunda série. 1 2 3 4 5 6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 seis muito bom agora o alpinista um dois três quatro 5 seis um dois três quatro cinco seis um dois três quatro cinco seis um dois três quatro cinco Seis. Só mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O abdominal alpinista melhora a sua mobilidade e o trabalho do seu sistema cardiovascular. Além disso, sua coordenação motora melhora muito também. Este é um ótimo exercício para o abdômen e para as pernas. E para fazer citrus entre uma série e outra, o torna ainda mais eficiente. Exercício 7. Prancha com torção de quadril. Um treino sem prancha não é um treino, né? Para finalizar, vamos fazer não só uma prancha normal, mas uma com torção de quadril. Então fique na posição de prancha, com os antebraços apoiados no chão e gire o tronco enquanto abaixa o quadril esquerdo até o chão. De modo que os seus ombros fiquem acima dos cotovelos. A partir desta posição, gire o tronco para o lado oposto. Como sempre, vamos fazer 10 repetições para cada série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se você precisar melhorar o seu equilíbrio, pare entre uma rotação e outra para ganhar estabilidade de novo. A prancha de torção de quadril é muito boa para combater a gordura das costas e para esculpir seu abdômen, ombros e costas, enquanto fortalece os glúteos e o quadril. Vamos fazer a última série. 1, 2, 3, 4, continue. 5, 6, 7, 8, 9, 10... Aê, conseguimos! Não se esqueça de fazer este treino caseiro regularmente se quiser ver resultados rápidos. À medida que se sentir mais confortável com os exercícios, você pode fazê-los mais vezes por série ou aumentar o número de séries. Ah, e se combinar este treino com hábitos alimentares saudáveis, cortando todas as fast foods, frituras e açúcar da sua alimentação, você vai ter resultados mais rápidos ainda. Apenas lembre-se de que a persistência é o segredo de tudo. Não se deixe vencer pela preguiça e mantenha seu corpo sempre em forma.